Oi? Bolotas de sementes, dentro daquela ideia de recuperação de áreas degradadas. Como é que faz? Como é que funciona? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e hoje quem nos acompanha é Carpenters, lá da década de 70. Ah, eu curto esses sons aí mais antigos, cresci ouvindo eles, né? Então, é isso que a gente vai ver. Vídeo passado eu estava começando a falar de bolotas de semente, mas saí para fazer algumas tomadas lá fora, mostrando como é que, que se produz essas bolotas de sementes. O pessoal chama de bombas de semente, eu não curto o nome, eu prefiro bolotas de semente. E aí o vídeo ficou longo demais e resolvi fazer esse outro vídeo, especificamente abordando como é que a gente faz as bolotas de semente como é que a gente faz a dispersão e o que é que acontece no ambiente natural, uma simulação, o que é que acontece no ambiente natural quando começa a chover e as sementes se liberam da, da bolota. Vamos dar uma olhada? Daí que então eu vou mostrar como é que a gente faz bomba de semente, eu não gosto muito desse nome, eu prefiro as bolotas de semente, isso foi desenvolvido por um japonês, eu não sei o nome dele. Mas é só procurar aí na, na internet o que vocês acham. Olha, o solo aqui de casa, ele é bastante, bastante argiloso. Ele chega a ter 60% de argila. Então o que você vai buscar é um solo mais argiloso. Por que argiloso? porque a gente quer que ele tenha uma certa consistência para poder segurar as sementes. Se for um solo muito arenoso, ele vai desagregar muito facilmente. E aí para a gente não é interessante. Porque como é que funciona a bolota de semente? Nós vamos colocar umas sementes aqui, misturar essa terra, colocar um pouco de água, Fazer umas bolotas e deixar secar um ou dois dias. Com as bolotas secas, a gente a gente vai ver como é que faz. Então aqui já pegamos a terra. Vamos pegar um pouquinho de semente de cosmos. Esse ano eu voltei a plantar cosmos aqui. Então tem bastante semente. Vou pegar um pouco aqui. Depois que floresce... E começa a dar sementinhas. Aqui, ó. Isso tudo aqui são botõezinhos que já teve flor. né? E as sementes vão crescer. Às vezes de um dia para o outro já é o suficiente para a gente ter bastante semente. E Cosmos é legal, olha. Dá uma florzinha legal. Essa daqui é tudo laranja, né? Mas tem outras cores também. Eu tenho amarela. Aqui também. Deixa eu pegar mais semente aqui. Tá, daqui a pouco eu volto. Volto. Colhi ali um, um tanto de sementes de Cosmos. Eu vou misturar essas sementes aqui com, com a terra que a gente tinha pego antes. Lembra? Uma terra mais argilosa. Tá ali. Essa daqui é uma semente de tamboril. Tamboril. É aquela árvore ali, ó, maior, do lado do pé de araucária é, nativa. Uma vez que nós colocamos a terra com a semente, o que nós vamos fazer é molhar um pouco essa terra, mas não demais, porque a gente não quer uma terra. úmida, melada. É o bastante aqui para dar liga. E outra vez, é por isso que a gente precisa de um solo mais argiloso, que é para poder dar liga. Okay, eu acho que isso daqui já deve ser suficiente. Já volto. Voltando, procurar Aqui mais claro, eu estou misturando essa terra aqui com a semente. Eu coloquei um pouquinho de água a mais, tá vendo? A partir daqui, o que nós vamos fazer é umas bolinhas, umas bolotinhas aqui ó e vou deixar as bolotinhas ali secando é secar na sombra de hoje para amanhã vamos ver se amanhã ela ela vai estar tá legal e aí nós vamos nós vamos ver como é que a gente faz com ela então tá vendo que não é uma bola perfeita, não tem o mesmo tamanho. O que a gente quer aqui é segurar as sementes. Com essa terra seca, a semente não vai se desenvolver. Mas ela vai ficar ali preparada. Se amanhã essa bolota estiver mais seca, e aí deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Olha uma bolota seca aqui, ó. Ela já está feita há mais tempo. O que a gente vai fazer é jogar essa bolota no campo e quando chegarem as águas, essa argila vai se desfazer e vai liberar a semente. Vai ter um pouco mais de água na semente. Se tiver esterco, misture esterco aqui, que aí você vai dar nutriente também para a planta na sua fase inicial. Mas ela vai começar a se desenvolver, nem todas as sementes vão se desenvolver, mas ela vai começar a se desenvolver quando chegar as águas, que é a época dela se desenvolver mesmo. Facilita ela pegar no campo. A gente volta amanhã ou depois para ver se já está legal para a gente usar. Aqui estão as nossas bolotas, as que, que foram feitas ontem. Elas estavam aqui nessa essa bacia eu já, já retirei elas, o, o tempo está mais quente, então bastou de um dia para o outro, ela já ficou bastante, bastante dura, a gente aperta, ela não quebra, então ela está legal para a gente trabalhar, dá para ver aqui as, as sementinhas no meio dessa bolota, ou dessas bolotas, o que, que nós vamos fazer com elas a partir daqui? Deixa eu mudar de mão. Só vou pegar aqui ó, as bolotas. Tão simples quanto fazer... Isso aqui que nós vamos fazer agora. Ó. Tô jogando no terreno aqui de casa mesmo. Olha lá, essas bolotas... Vamos jogar uma aqui para gente ver. Essas bolotas elas vão ficar no terreno assim. Enquanto tiver seco, sem umidade, não vai acontecer nada. Na hora que começar a bater a chuva, essa bolota vai se desfazer. Eu vou tentar é, fazer esse processo aqui como se tivesse chovendo. Vamos ver se dá certo. Daí que eu mudei nossas bolotinhas de lugar, juntei elas aqui num, num canto do terreno. E a gente vai brincar de simular a época da chuva. Vamos fazer de conta que está chovendo. Começou a chover e vamos ver como é que as bolotinhas vão reagir. É uma chuvinha relativamente fraca. Vamos deixar cair aqui um pouquinho e a gente já volta para ver o resultado. Vê o, o que já vai acontecendo. As sementes começam a, a ser liberadas da bolota ao mesmo tempo que as bolotas vão reter mais umidade e dali um pouco as sementes vão começar a germinar. Na hora que elas começam a germinar, elas vão inchar, vão germinar, vão lançar raízes. Essas raízes vão quebrar as bolotas liberando outras sementes Ó, a, a, o solo já fica mais, mais friável, né? vai liberar mais sementes que estão armazenadas aqui. E aí, legal, dali a pouquinho você tem várias ilhas de flores e, e sementes e árvores sendo esparramadas para todo lugar. Bom, daí se estiverem curtindo a ideia, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like, um joinha, um gostei e principalmente compartilha com os amigos. Né? É importante a gente disseminar o conhecimento e contar o que é que a gente está fazendo. Se você tem coisas para contar, está fazendo algumas coisas que você acha legais, tem um espaço para você no, no Facebook, a gente montou um grupo, o grupo chama Ciência Terra Nova também. Lá você pode postar teus vídeos, suas imagens, contar suas histórias, né? compartilhar o, o que você vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!